Estamos chegando no Maria Lenkio, Maria Lenkio, e aqui estamos a mãe da Juliana e o pai da Juliana. Juliana veio dar uma olhada na gente aqui, antes da prova, está tirando com os amiguinhos lá do prédio dela.